Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho, obrigado pela audiência de vocês, tá bombando, eu tô muito feliz, obrigado. Continuem comentando, dando dica, falando para mim o que vocês querem ver e a gente vai se adaptando, é tudo para vocês. O convidado de hoje está aqui já comigo, tem 27 anos, de Beata, coincidentemente a mesma cidade aí do nosso último entrevistado. Na... Ele veio do VD14, Alemanha, onde ele ficou em 15º lugar. E aqui em Ucrânia, ele foi o quinto eliminado. Seja muito bem-vindo, senhor Hugo Fernandes. Muito obrigado. Quinto? Nossa, achei que tinha ido <risos> Ok. É porque ah, mas... tem as duas desistências, né, amigo? Aí é eliminado mesmo. Ah, gente, que é do cash a gente considera sétima. Vamos lá. É, tá bom. Não, vamos dar essa colher de chá, então. Tá certo. Bom... É, muito obrigado pelo convite, faz parte do contrato, tá aqui, né? É isso aí, amigo. Vocês não tem como fugir de mim. Eu vou buscar vocês. Essa xícara de chá, eu falei que a arte do Samuel tá parecendo aquele negócio do corra, sabe? Você assistiu o filme, corra, da, da xícara? Que o... Eu... É. Enfim, pra quem não assistiu e negócio... tá vendo agora, assistam que é um filmar, massa, depois vocês comentem. Gente, Hugo saiu, infelizmente, numa votação dupla de novo, que aconteceu ontem. O Cash está querendo transformar o VD num fest, como o povo está falando, né? É, antes da gente conversar com o Hugo sobre a trajetória dele, já deixem um like maroto aí no, no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, que logo, logo vem chá do lindo também, que foi a eliminação dupla, então vai ser um, um em seguida do outro também. Hugo, para começar... Eu queria te perguntar, assim, né? Tinha bastante tempo que você era uma carinha que estava sumida do mundo dos jogos, assim, né? É... Como que foi esse retorno? É... E o que, como, o que, como você se sentiu voltando? O que, que você sentiu de diferente? Como é que foi essa experiência voltando depois de tanto tempo? Então, eu acho que estava uns três anos, afast... dois, três anos afastados do mundo dos jogos, assim, completamente no sentido de ter saído do, dos grupos, ter deletado um monte de pessoas, inclusive, vou falar um pouquinho disso aqui agora rapidinho. Pessoal que eu deletei, é normal, a gente passa por crises, é tipo a Miley Cyrus, eu passei pelo... todo mundo deleta, todo mundo uma hora, e acontece, mas não é nada pessoal, eu as pessoas da minha família, sabe? Então, assim. E Facebook era uma rede social que eu não usava muito, então eu deixei pra você ter noção das pessoas que eu deletei teve pessoas que deletei no Facebook e não deletei no Instagram então o Instagram tá tudo lá, eu não deletei ninguém, tipo, paz e amor mas voltar pro VD foi uma temporada que eu assim de celebração, sabe porque eu acho que eu precisava voltar até para tirar os fantasmas meus que eu tinha de relação a jogos, que eu tinha de relação à minha temporada passada, que eu tinha em relação às pessoas. Então, foi foi ótimo. Quando o VD me procurou, eu relutei em voltar, eu não ia voltar, na verdade. Eu não queria voltar, mas aí, na verdade, ele me, me, me convidou e eu estava é, numa festa e, assim, eu aceitei por impulso, mas depois eu cheguei lá no PVT dele e falei bem assim, não, amigo, não vai rolar. É, durante a preparação para os materiais, para as fotos, para os vídeos. Eu também fui lá no PVT dele falando que ele podia escolher outra pessoa, só que ele me convenceu a ficar e eu fiquei, foi uma experiência maravilhosa. Então, voltar foi, um, foi uma experiência totalmente positiva, não teve nenhum, nenhuma questão negativa nesse sentido. Quem, então, nunca, foi foi... Convencido, quem nunca foi convencido por, de alguma coisa pelo VD que atira a primeira pedra, né, Mica? Pois é, a, pessoa, a razão dele é, assim, incrível. Ai, ai, aqui. Mas e aí, as coisas mudaram muito de Alemanha pra cá? A experiência de jogo em si? Totalmente. Primeira coisa que eu, assim, tenho que bater a tecla, porque as pessoas insistem em agora só conversar por áudio. Eu não sou uma pessoa de áudio, eu não gosto de conversar por áudio, em alemães a gente não conversava por áudio, era, assim, uma chamada de vídeo que também, assim, outra coisa que, né, que evoluiu, mas eu acho que as novas regras de, tipo, não ter print, não pode encaminhar print, não pode encaminhar várias coisas. Eu queria, tipo, assim, expor as pessoas para as outras. Só que eu não podia mostrar o print, então você tem que confiar na sua palavra, na palavra das outras pessoas. Então, basicamente, mudou muito as estratégias, mudaram as twists, mudaram. Tipo, agora está uma coisa muito mais louca, tem interação com a plateia. Tipo, que se antes a gente achava que a plateia fazia parte do jogo, agora ela faz muito mais parte do jogo. Até porque a plateia sempre historicamente interferiu no, no jogo, né? Assim é, internamente, comentários. Você você se apega muito ao que as pessoas comentam lá. Então mudou bastante para mim. É. Não, essa questão eu acho que você falou de duas questões aí que são muito tipo muito recentes e são discussões que estão rolando muito recentemente assim nos jogos. Primeiro sobre a, a regra dos prints, né? O que eu queria que você falasse, o que, que você acha dessa regra? É, eu particularmente adoro, porque eu acho que traz Traz uma dinâmica para o jogo mais parecida com o que é a proposta, né? De você ter que convencer a pessoa com a sua lábia mesmo. E, e essa, essa relação com a plateia, que a gente sabe o quanto que é... O quanto que ela é importante, ao mesmo tempo quanto que ela é difícil, né? O quanto é difícil você não, não deixar os comentários da plateia, as percepções da plateia é, te abalarem ali, te, te, te darem um gás ou te abalarem. Enfim, fala para mim o que você acha da, da regra do print, como é que foi jogar sem print Sobre a regra do print, eu gostei porque você traz mais a realidade do que o Soul Lival em si assim, Porque as pessoas na ilha lá elas não trocam print, né? Você tem que confiar na palavra da pessoa E odiei porque, por exemplo, nesse último, não sei até que eu saí, eu tava tentando convencer uma pessoa a voltar comigo até o último minuto e aí eu tinha os argumentos para fazer essa pessoa voltar comigo e eu falava assim eu tenho como te provar isso, mas eu não posso encaminhar o print até a pessoa até falou assim ah, mas encaminha assim mesmo, eu assim não, porque se eu usar o print, você pode usar pra me desqualificar mais lá na frente, sabe? tem essa questão, tipo, o print é um favor positivo, é um favor negativo, então eu gostei, mas eu odiei porque eu saí por causa que eu não pude usar um print é. até o último minuto eu o PVT tentando... Se apega ao que eu tava dizendo, que era verdade, mas não deu. É, é dificulta bastante, né? Assim, não, é uma, não é uma regra que facilita as coisas, né? Pelo contrário, dificulta. Bom, é, chega o... Bom, um cast como esse é um cast que a gente vem falando aqui no Chaz, é um, chat, é um cast cheio de conexões, de pessoas relacionadas com outras pessoas. E aí, bom, inevitável, né? Todo mundo já jogou com alguém em outro momento. Quer dizer, a grande maioria, pelo menos, é, e aí tem aquela twist lá bem imprevisível Da plateia escolher as, a formação de tribos E aí você cai na tribo com Você não era, me corrija se eu estiver enganado Mas você não era uma das pessoas do cast Que tinha super uma super quantidade de conexões ainda muito ativas E aí você cai numa tribo justamente Com um amigo pessoal seu, uma pessoa próxima de você é, isso quando... Tudo bem, depois a gente viu que a coisa encaminhou para o que encaminhou. Mas quando aconteceu, você achou que isso era uma boa notícia para você? Ou você já achou que tipo, ia dar ruim? Não, totalmente. assim que aconteceu. Para mim, eu falei, fodeu. Porque, primeiro, que quando o cast saiu, é, que o Gujão tava lá no cast, eu tinha conversado com o Ale antes, e aí, essa com o Ale fez a sonsa, e aí quando saiu com o Gugel, eu falei assim, é, o alvo chegou. E aí tem aquela também, a percepção de que você está afastado dos jogos, e aí quando você volta, você também tem um pouquinho de alvo, porque pessoas estão com conexões fortes lá dentro, elas vão tentar manter essas conexões. E aí saiu a tribo, da, a twist das tribos, em que o Gugel caiu, e eu falei assim, fodeu mais ainda. E, tipo assim, eu acho que tanto para mim quanto para ele foi horrível, sabe, cair, porque obviamente a gente como a gente é próximo a gente somos amigos próximos, muito próximos lá em BH é... a gente queria trabalhar junto em algum momento do jogo mas não na fase tribal porque a gente sabia que era tiro no pé trabalhar tipo de, de junto na fase tribal mas a gente não tinha o que fazer primeiro porque já tinha um alvo na gente e se a gente se recusasse a trabalhar junto as chances de ser diminuídas mais ainda porque as pessoas iam fazer essa ligação é, mas, de qualquer forma, eu não acho que a gente era a conexão mais forte dentro do jogo, não. Tipo, tinha pessoas que tinham conexões muito mais enraizadas do que a gente. Até porque duas pessoas em um cast de 25 é, não faz muita coisa, não faz muito move. E tinha pessoas que não tinham conexões só com duas pessoas. Tinha conexões com quatro, cinco pessoas, é. sabe? Que, que são pessoas mais engajadas dos jogos. Nem eu nem Gugel era muito engajado assim dentro do jogo. É o lance de duas pessoas fazerem um estrago maior é a tribo pequena, né, amigo? Numa tribo com cinco, uma relação de duas pessoas já fica uma relação que as pessoas já ficam mais, mais assim, né? Eu costumo dizer, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que tem determinadas relações que elas são, que as pessoas já contam tanto com elas que as pessoas envolvidas acabam não tendo o que fazer, acabam tendo que... Não, então tá bom, vocês acham que a gente vai jogar junto? Então a gente vai ter que jogar junto, né? Não, foi justamente isso que aconteceu, tipo, a gente não tinha que fazer, as pessoas já pintaram a gente como F2, a gente não era F2, mas a gente falou bem assim, a gente agora tem que ser F2, porque não vai dar, senão as pessoas vão tirar a gente de uma forma ou de outra, então, em qualquer tribo que a gente caísse, em qualquer formação que a gente caísse, se a gente caísse junto, a gente ia ser pintado como super aliados, e não era bem o que a gente, não era nossa proposta inicialmente, mas a gente teve que lidar com isso. Sim, bom... Vamos falar, então, de um, de um momento que eu acho que deve ter sido muito emocionante para você no jogo, que foi o CT das Pedras, né? É... Bom, você viveu a experiência de um outro ponto de vista, que eu acho que o, o nervosismo está em outro lugar, assim, né? Você foi o alvo de uma das tribos. É... Quando o pessoal decide votar em você naquele CT, quer dizer como que estava a sua cabeça? Você estava realmente disposto a ir para as pedras em qualquer cenário? Você acreditava que as outras pessoas da tribo iam é, para as pedras por você? Você imaginou que você ia ser o alvo? Como é que se passou isso na, na, na sua cabeça ali, naqueles momentos? Então, bem antes, quando saiu a Twitch, que ia ser duas tribos imunes, a gente viu como compactar a tribo em si, tipo, em quem a gente vai voltar Se a gente quer ir com as outras tribos. E aí chegou o ponto em que a Veles é, essa, teve aquela polêmica da Vales ser super agressiva no sentido de mostrar que estavam unidos. E aí a gente internamente foi se criando um, um, uma rivalidade com a velha que não existia antes. E aí a gente falou assim: se, eu acho que com qualquer outra tribo a gente tinha a chance de flipar. Alguém tinha a chance de flipar. Mas com a velha a gente não tinha a chance de flipar porque foi uma semana tão desgastante que a velha fez a gente passar não a Vales inteira, tipo a. A velha estribo em si, pessoas aleatórias. Se a gente passar aqui, a gente ia para as Pedras Independentes. Eu iria para as Pedras Independentes. Na raiva, né? Ah, é, você unido, então é, é gente... ia, Não, vocês estão unidos. Então, a gente. vai. juntos, vamos estão juntos mesmo. Então, eu iria para as Pedras Independentes. E eu sabia que eu ia ser mirado porque eles tinham medo de E eu tinha conex... poucas conexões com algumas pessoas lá de dentro. Então, acho que eu seria um dos alvos. Qual foi é? é... Então, quando. Você falou que você tinha poucas conexões, pode ir, pode qual foi o outro motivo? É, eles tinham medo de Edu. Ah, sim. E sim. aí, eles pensaram, bem assim, como eu fiquei no Bórum três vezes, numa lista de confiança, eles devem ter pensado assim, quem é o pessoal menos provável a ter Edu? Então, no caso, seria eu. Então, eu não levei pro lado pessoal também, até porque nosso voto no Edu, eles mudou nos dois últimos minutos, assim, sabe? A gente... Inicialmente não ia no Edu, a gente ia no Ali, mas a gente mudou e ia no Edu. E no final o Ali acabou saindo de não. qualquer forma. O, o Gurgel comentou isso aqui, assim, que azar do Ali, né? Assim, de, muda, ele ia ser o alvo, quer dizer, a gente nunca vai saber se não teria Flip, né? Não vamos saber de, desse, disso aqui. Mas se ele é o alvo e vai para as pedras, ele ia estar tá imune na hora de puxar as pedras, né? E aí muda o Totalmente. alvo no segundo e ele puxa a pedra roxa. É, mas... Eu estava confiante na, na, na, nos meninos, queriam passar as pedras de qualquer forma, porque era com a velha Se fosse com qualquer outra tribo, tipo, eu falaram assim, tá no outro patamar de nervosismo, então fiquei mais tranquilo. Mas você, em nenhum momento, assim, em nenhum momento você falou, cara, esse povo não vai para as pedras, esse povo vai flipar, eu vou ser eliminado, isso não passou pela sua cabeça nesse tempo? Eu confesso que não. <risos> Mas eu acho que passou na cabeça das outras pessoas, mas a minha não. Até porque eu não tenho um, um, um jogo muito paranoico. Eu não, não, não tenho essa, esse estilo de jogo muito paranoico de, tipo, de ficar imaginando quem está tramando contra mim, sabe? Eu, eu sou muito de boa E quando eu aceitei voltar para o VD, eu, eu disse que ia ser mais de boa ainda. Então, fui super de burro. você de sair era ok, mas eu estava confiando naquele momento. Eu acho que as pessoas vão pedir pílulas de, de calma. Da, vindas de você Porque assim, eu acho que qualquer outra pessoa No seu lugar estaria, tipo, enlouquecendo Meu Deus, pelo amor de Deus Porque, assim A única pessoa É, ah. é porque não sei se pode falar não, tipo, É, uma... é melhor, só tem uma Se a pessoa ainda estiver no jogo, é melhor não Você pode falar que tem tinha um arroba Enfim, a gente tá evitando esse eu jogo acho que é quem tá... isso. Eu acho que poderia, mas não aconteceu Ainda bem Bom é... E aí enfim, você deu a sorte de ser salvo e acaba que logo depois vocês foram parar no CT só entre vocês e a tribo teve que se rachar. Mas antes disso, e aí o Gurgel acabou virando o, o, o alvo né, do, da tribo. Na entrevista do Gurgel, ele me disse que, que quer dizer, eu estava falando com ele sobre essa questão das conexões que as pessoas têm no cast, e isso foi um dos argumentos que foi usado para voto no Gurgel, né? É, teve um voto que falou, oh, eu acho que você é uma pessoa que tem mais conexões, etc. E na, na cabeça dele, do Gurgel, ele falou assim que, é, para ele, as pessoas estavam tentando, na verdade, separar vocês dois, você e ele. É, e que ele, entre vocês dois, ele tinha mais conexões no cast do que você. E que não era que ele tinha mais conexões com o cast no geral, mas que é, entre a dupla, que era o alvo, ele tinha mais conexões que você. Você acha que o alvo era a dupla mesmo? Ou você acha que esse voto, essa, essa justificativa de mirar no Gurgel, por medo das conexões dele fora da tribo, fazia sentido? Hum, não sei, mas eu acho que, na verdade, a, o foco era a dupla, sabe? Era separado. Tipo assim, eles tinham muito medo da nossa conexão, uma conexão que. Que foi criada entre eles, sabe? assim, Porque não tinha, não tinha uma conexão inicial. A conexão foi forçada a existir. É, mas, de qualquer forma, o Gugia tinha mais conexões de que eu, fora da tribo, assim, sabe? Ele tinha um social muito mais empenhado, digamos assim. É, isso pode ter tipo, assustado eles. Na verdade, eu acho que sim. É, foi uma união das duas coisas: separar a dupla, acabar com a, as conexões e tirar alguém que seria, teoricamente, mais ameaça dentro do jogo. Sim. Bom, e aí, o... Esse, essa situação específica, eu vou, eu vou citar o nome, porque foi exposto, né, tá público. É... Aparentemente, a pessoa que vocês contavam para ter maioria na tribo era o Jairo, né, que foi a pessoa que o Gurgel acusou de, de flipar. Então, Jairo ocupou aí, na... até tive essa, essa conversa com o Gurgel, o Jairo ocupou nessa votação, a posição de swing e volte. Para você, Hugo, essa era uma, essa conexão de maioria era uma conexão forte? Você estava acreditando também? Ou você também tomou um blind gigantesco quando o Jairo vota com os meninos contra Gurdjão? Não, eu tomei um blind. Eu não tenho mais a gente falar nisso. Então, inclusive, quando eu tomei um blind, eu fui lá no PVT de cada um e fui, tipo... Eu não fui bitter, eu fui totalmente parabenizando, e falei assim, foi genial o que vocês fizeram. Tipo assim, não não passou pela minha cabeça que queria acontecer. É, mas eu sabia que o Jairo era, era uma pessoa instável, digamos assim, é, no sentido de voto, ele era muito paranoico, e eu acho que ele não, ele tinha medo de se tornar, voltar com a gente e se tornar bóron. Tipo, qualquer pessoa teria medo, tipo assim, dentro dessa conexão que eles criaram, que eu já tinha, qualquer pessoa que voltasse com a gente, automaticamente ia assistir de Boron depois, porque teoricamente era um F2 se agregando mais uma pessoa, então é... sim Bom nessa pegada então de Ela faz o destino dela, né, que é o tema da temporada vocês acabaram sendo empurrados para um CT da Perun pela Twist né? é, até então as, as, as... As provas estavam indo mais de uma tribo para o CT, várias tribos estavam vindo se salvando aí é, pela Twitch também, de nem ter que participar da prova, né? E aí, enfim, acaba que todos esses elementos fizeram vocês terem que se enfrentar. Depois da situação das pedras, você acha que se vocês não tivessem ido para um CT só da peru que vocês teriam se fortalecido ali os cinco, teriam, tipo, jogado, teria facilitado as coisas para jogarem juntos? Ou vocês, você acha que atribuir se quebrar de uma forma ou de outra, que não eram pessoas que jogariam juntas ali mais para frente? Não, acho que se fosse possível, se tivesse a possibilidade de jogar junto, ainda acho que sim. Porque a nossa ideia mentalmente, a nossa, mentalmente, a nossa cabeça era, tipo, se tornar a maioria independente de qualquer coisa, sabe? É, até porque a gente sabia sabia que é, o motim, a, a mistura de tribos, ia demorar um pouco. A gente tinha esse receio que demorasse um pouco, porque tinha muitos poderes em que você poderia be se beneficiar próprio. Então, e teoricamente, quem iria para o exílio eram pessoas bem ranqueadas, não os bóruns, sabe? Então, a gente tinha e pessoas ranqueadas, basicamente, eles estão confortáveis em suas tribos, teoricamente, digamos assim. Então a gente tinha essa predisposição a jogar junto, coisa que não aconteceu. <risos> é, a, a Twitch inviabilizou também, né? Forçou vocês a se votarem muito cedo, né? Um CT depois de vocês irem juntos para as pedras, vocês estão numa votação que vocês têm que se quebrar. Você falou uma coisa aí que, que a mim me chama um pouco de atenção. Assim. É, você falou que as pessoas que estão que ficando no, no topo dos queridinhos que são pessoas que teoricamente são bem relação bem posicionados nas suas tribos. Você não acha que pode ter gente usando a Twist para deixar pessoas ali mais no topo, para que essas pessoas peguem o um alvo enquanto elas ficam ali bonitinhas por trás? Que não necessariamente essas pessoas estão super bem posicionadas, mas às vezes elas podem ser usadas como peças ali para o jogo de, de pessoas que estão pensando nisso um pouco mais estrategicamente? Hum, eu acho que isso só aconteceu na primeira, no primeiro na primeira lista, porque as pessoas não tinham noção do tamanho de poder que elas estavam dando a outras pessoas aleatórias, digamos assim, que não os seus aliados. Isso aconteceu na primeira lista, a gente vê que, tipo, não desmerecendo no jogo dos meninos que ficaram no primeiro, no, nos primeiros ranks do lado da, da lista de confiança, mas são pessoas que não, não eram conhecidas por serem fortes em social, assim, tipo, não tinham um social mais forte da... da do cast inteiro. Então, acho que a primeira, as pessoas estavam tão com medo de pegar alvo que colocou pessoas mais é, fora do seu convívio acima. Só que as, as, as seguintes começou mais uma estratégia de tentar colocar, não eu, mas quem está junto comigo, mais para cima. E rolou até essa conversa em tribos, dizendo que é, pessoas se oferecendo, ah, eu topo aí pro topo, sabe? Ah, eu topo, eu topo. Então as pessoas se uniam para tentar colocar aquela pessoa no topo. Não não importa, tipo assim, o importante não era ter a maioria das pessoas em cima, era pelo menos ter uma pessoa em cima, sabe? Que a legenda é. era o suficiente a tribo E o engraçado, uma coisa, um fenômeno engraçado que tá acontecendo assim nas últimas listas é que várias peças da mesma tribo estão ficando nas primeiras posições, né? Aí vai um gato pingado, outro ali de outra tribo, mas entre os cinco queridinhos tem quatro de uma mesma tribo. Você é, acha que isso também é, é para as pessoas tentarem garantir que alguém ali da tribo vai estar tá no, no no topo para conseguir esses Sim, benefícios tribais? Porque... Sim, já foi exposto que que, que tribos se uniram para tentar fazer um ranking mais perfeitinho que consegue se levantar as pessoas em cima, claro que nem todo mundo da tribo respeita aquele ranking ali, porque né, são pessoas com jogabilidade diferente, mas é, tá nítido para todo mundo que é, teve acordos entre entre, entre é. tribos pra, pra fazer as pessoas subirem então tipo assim, quando sobe muita gente Não, é, Isso, quando sobe muita gente da mesma tribo nas primeiras posições, fica nítido que, tipo, seria muito improvável, tipo, quatro pessoas, como aconteceu com o Malcoche, indo para cinco primeiras posições, e a, a quinta pessoa em sexto lugar, tipo assim, ficou... Não tem como, sabe? Seria muita, muita sorte. Então, é... acho que rolou isso, sim, de, de, de, de, um, de uma parceria. Sim, e... e... Quer dizer, bom, é, faz sentido, é uma lógica que faz sentido, e eu não imagino que ninguém do cast que não está envolvido nisso, se é que realmente aconteceu, porque a gente não tem como saber, né? Não temos aí a lista de todo mundo na mão. Mas, enfim, eu acho que as outras pessoas também devem ter acendido um sinalzinho de alerta, né? Olha, você não reparou que tá meio estranha essa lista E não? É... E quer dizer, vocês não estiveram nessa, nessa, nesse, nessa posição. A Peru não era uma tribo que estava normalmente lá nas cabeças do, dos queridinhos. Vocês não chegaram a tentar pensar em fazer alguma coisa para reverter isso, para combater isso, não? Então, a gente estava bem inocente nesse sentido de jogo, mas chegou um momento que a gente falou bem assim, não, a gente precisa dar uma... está acontecendo alguma coisa aqui, e a gente, no último momento que a gente pensou, ah, vamos tentar uma conexão com outra tribo aí para tentar subir no ranking, mas até então a gente foi uma tribo que não foi procurada para esse acordo E a gente não procurou também, inicialmente é... E aí a gente sabia que a gente estava sendo boicotado Porque uma tribo precisava estar tá embaixo E aí escolheram a gente, não sei qual o motivo Se foi de forma aleatória, se foi de forma estratégica Mas rolou essa, esse boicotezinho com a um acho assim. É uma impressão minha, não sei se é verdade, mas é uma impressão minha e, e, e aí, quando vocês percebem isso, vocês chegaram a tentar, quer dizer, conversar com outras tribos que também não estavam tão privilegiadas assim? Ou, ou, ou vocês realmente... Não, sim. A gente fez uma reunião entre entre nós, da tribo, é, tipo assim, quem quer ir, a gente olhou as listas as, as antigas e viu quem era que estava melhor posicionado para a gente tentar botar essa pessoa lá em cima. E quando a gente fez isso, a gente não conseguiu, <risos> porque eu acho que as tribos com que a gente, as pessoas com que a gente procurou fazer essa conexão, talvez não respeitaram ou então não cumpriram com o prometido. Acontece, coisa de jogo. Sim, tudo bem. Não. É, é só porque eu tô chamando a atenção disso, porque eu tenho elogiado o gameplay de Ucrânia, eu acho que tá uma temporada muito bem jogada, e assim... Para quem está de plateia, às vezes uma coisa pode parecer óbvia, pode parecer que as pessoas não estão se mexendo, etc. Mas quem está dentro sabe que a coisa é um pouco diferente, né? Que as pessoas estão, sem acordadas para o que está acontecendo e estão tentando fazer alguma coisa. Às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Bom, é... depois, então, que, que o... Que vocês vão para as pedras, os meninos passam confiança para você, como você falou, né? É, que você foi muito surpreendido e tudo mais com a eliminação do Gurgel. E aí, com a eliminação do Gurgel, como fica a sua situação? Como as pessoas começam a se comportar com você? Então, não fica, porque eu acho que não teve uma interação, sabe? Por exemplo, o Jairo, que foi dito como um flipper lá do Gurgel, é, ele sumiu no dia do, do, do, do flipper, do suposto flip, e só apareceu no outro dia, assim, tipo, no outro dia, bem tarde, e a gente conversou, e eu falei que estava tudo certo também, porque meu jogo era um jogo independente do Dugugel, mas não fica porque não meio que não existia uma abertura para isso, sabe? É como eu falei lá, é, eu conversei com os outros amigos, com o Wesley, conversei com o Rafa, mas não era uma conversa de estratégia, não era uma conversa de... De nomes, de citar nomes, sabe? Na conversa de ah, vamos jogar junto, vamos jogar junto. tá? Ah, e aí eu sempre que tinha que dar a iniciativa de falar nome, tipo, ah, eu quero ir em Fulano, preciso ir em Fulano, eu acho que é melhor você ficar comigo do que ficar com Fulano. É... Então não houve essa. Houve um clima tenso, mas eu acho que mais por parte da tribo do que da minha parte, porque eu estava super de boa com isso. Eu convenci com pessoas de outras tribos também, durante depois da eliminação do Gugel. E as pessoas, tipo assim, estavam meio que assustadas com o quanto eu estava de boa. Até porque a eliminação do Gugel, eu estou abalado. Mas, ao mesmo tempo, me mostrou que talvez o meu jogo pudesse andar, porque eu não tava mais ligado a ele. Você não mas tinha... não foi o que aconteceu. E eu não tinha esse alvo mais nas costas. Mas não foi o que aconteceu e... Não, não, eu não tive abertura para fazer nada, literalmente nada. É, quer dizer, os meninos não ignoraram você, mas não te deram abertura de jogo, né? Foi basicamente isso. Né? É, tipo. É, é literalmente isso. É. Não me ignoraram, me responderam, mas, tipo assim, não não incisivamente, sabe, não? É. Durante, quando a gente perdeu a prova, a gente perdeu a prova, a gente estava indo para o CT. É, depois que acabou a prova, e tipo, foi um tempo de 20 minutos entre o CPT e prova, nesses 20 minutos ninguém veio falar comigo, literalmente. Então, eu, eu que já sabia. Sim. É, eu acho que assim, a não ser que tenha uma rachadura mais, mais óbvia dentro de uma maioria, a situação que você ficou é uma situação um pouco clássica da pessoa que fica no Bottle, né? Tipo, se você quiser fazer alguma coisa, mexe a sua raba, porque eu tô confortável aqui, né? Eu não vou fazer nada. Então, se você quiser propor alguma coisa, vem você me propor, você fala o nome e se for bom pra mim, eu vejo aqui se eu flipo ou se eu não flipo. E assim, com toda essa, essa, essa pegada de flipper que aconteceu na sua tribo, Acho que isso dificultou um pouco mais ainda. né? As pessoas não querem ser vistas como flippers e tal, e, enfim, acho que foi uma situação, infelizmente, que é, é meio clássica, né, assim, de um bóro. É, mas faz parte do jogo, sabe? Eu não, não, não fiquei com raiva de ninguém que flipou, tipo, acho que eu nunca fiquei com raiva de ninguém que flipou, mas eu acho que as pessoas deviam se permitir um pouco mais do que ficar confortável. Falou hipócrita, já que ficou confortável com o Guggen na tribo, mas é, era o que eu podia fazer no momento. E, tipo, eu procurei as pessoas depois para tentar algum move, é, e a, em todo momento eu nunca falava pra ver se é bom para mim. Eu falava se assim, sabe por que é bom para você? E eu dava os argumentos plausíveis. Sim. Mas, é, quando você é bórum, você é <risos> Às vezes dá para mudar, mas é difícil, né, amigo? É eu, acho, é, eu acho, eu acho que é, a sua situação realmente não era uma situação fácil não. Uma coisa que você comentou que me chama a atenção e que aí vai um pouco nesse sentido também do que a gente está falando é que até na prova eles estavam fazendo a prova juntos. Tipo assim, é, eles deixaram tão evidente assim que era você o alvo. Eles não tiveram nenhum medo que você tivesse um poder ou que ou tipo não tinha ninguém se preocupando tipo. Ah, caso dê alguma merda, pelo menos tomara que o Hugo não vote em mim, assim, né? Porque se ele tiver um poder, tomara que eu não seja o alvo dele. é Tipo, foi zero. As pessoas tiveram zero preocupação, assim, no, com, com o resultado. Não, acho que a única preocupação, Eu acho que a única preocupação deles, de fato, era eu ganhar a imunidade. Por isso que eles ficaram tão empilhados em, tipo, até fazer a prova junto sabe? Porque eles preferiram que qualquer um dos três fizesse. A preocupação deles era ganhar a imunidade. Tanto que a plate acompanhou e, tipo, quando um passava de fase lá na prova, os, do, os outros dois passavam na mesma hora, sabe? Tipo assim, se, se você olhar o cronômetro, tipo, é muito igual. A diferença do de Wesley que ganhou pro, pro Jário que ficou em segundo lugar, tipo assim, é 20 segundos, sabe? É, então, não teve essa preocupação, até porque eles acham que eles sabiam que, ele, que eu não tinha nenhum poder. E vazou até a conversa de que alguém poderia ter passado o poder. Só que, gente, não, não rolou. Então, acho que não teve essa preocupação de, de, de medo. Teve a preocupação de eu ganhar você... a imunidade. A e quando família, eles viram que isso não aconteceu... É complicado, assim. Isso. Eles tinham a preocupação de eu ganhar a imunidade. Como isso não aconteceu, eles... Simplesmente cagaram. É, e o seu azar, né, amigo, a prova era uma prova que permitia mesmo que as pessoas se ajudassem, se ajudassem assim, né? Então, quando você é bom uhum. e ainda tem uma prova com esse formato, quer dizer, não era o seu dia mesmo, né? Bom... Isso, não era. É, mas eu concordo com você, acho que você fez o que você pôde, porque, assim, agora teve uma swap, né? Mas se não tivesse tido, você sai, mas alguém eu ia ficar pensei, né? Podia ter sido ontem, um, a Swap. <risos> é, mas então, se, você, se não tem Swap e, com, e você saindo do jogo, alguém do trio ali ia ficar na minoria, né? Então, quer dizer, era, era, era essa, isso que você estava tentando mostrar, né? Assim. Eu tentei mostrar, até, foi, a, foi a, até a pessoa que ficou no meu PVT assim, no último minuto, e ela tipo, ficou em dúvida. E só que ela não, ela disse que tinha que seguir o instinto dela, que eu respeito também. Tá, é... É... você acha que tinha alguma coisa que você pudesse ter feito para evitar a sua eliminação ou não? Você acha que você fez tudo? Porque se eu estou te perguntando isso, porque você deu aquele voto super engraçado lá com receita de bolo, foi... não foi de camarão, não foi de bobagem de camarão, né? Receita é. é de camarão você deu um voto com receita, Você, as suas respostas eram a resposta de uma pessoa que, tipo assim, cara, eu sei que eu vou ser eliminado, não tem nada que eu posso fazer, deixa eu, tipo assim, parecia que você estava conformado, mas aí você falou, você tentou até o último minuto, assim, quer dizer, você acha que tinha alguma coisa além que você podia ter feito, ou você, usou, você jogou todas as suas fichas mesmo na mesa? Não, acho que eu fiz tudo que eu podia ter feito naquele momento. Eu cheguei aí no, no grupo da tribo e falava assim, gente, para todo mundo, eu vou votar em fulano, quem quiser ir comigo, vai. Porque, tipo, é, era o que eu podia fazer no momento. Eu falei, gente, vamos vou no Jário, vamos lá, let's go, pense no que eu falei. E é isso que vai acontecer. É, eu fui no privado dos três, ninguém me falar comigo, mas eu fui no privado dos três. É, e a única coisa que eu ouvi foi, desculpa, não não dá, não posso jogar com você, desculpa. Então, eu meio que quando comecei a responder as respostas, como eu já sabia, é... Se eu saísse, as respostas, pelo menos, ficaram engraçadas. Se eu não saísse, pelo menos eu consegui dar um blind em alguém. Então, foi isso. Eu acho que eu tentei fazer tudo que estava ao meu alcance. Amigo, a receita teve algum motivo ou foi aleatória? Ser <risos> de camarão. Não, tinha... é porque eu tinha comido carajé mais cedo. Aí eu lembrei do bobó de camarão e eu pensei assim, aí ah, eu vou fazer. Aí eu mandei lá. Só sal... É bom que fica salvo também. Ai, ai, foi icônico Amei aquele voto. O povo tava super esperando um barraco, né? Veio uma receitinha de bobo de camarão deliciosa. Aliás, saudades, sempre que eu não como camarão. Ah. Mas foi muito mais agregado... A, a, a receita agregou muito mais do que o votinho de... Ai, ah, foi muito bom jogar com você. É, faz sentido, <risos> não vou julgar, não. Olha só, você é, tá acompanhando aí do jogo? Você viu que teve swap agora há pouco? vi inclusive, sou arelo Muito bem. É, dos seus companheiros de peru você acha que é, quem está numa melhor situação é Rafa e Wesley ou, ou Jairo? Rafa e Wesley. Você acha que... Na verdade, Jairo... quem, quem se deu muito bem melhor nisso foi o Wesley. Tipo, o, o Rafa em segundo lugar e o, Raffo, e o Jairo em terceiro. Entendi. Porque a, a tribo foi separada dessa forma, né? Ficaram Jairo e Rafa e Wesley na... Ai, não vou lembrar em qual. Mas, enfim, ficou Jairo em uma e Rafa e Wesley na outra. Bom, isso. isso aí a gente vai ter que acompanhar cenas dos próximos capítulos. Eu tô super curioso pra ver como é que vai ser essa dinâmica agora só com duas tribos. Uh, o jogo, desde o começo, né? tá com muita tribo. Cinco tribos, depois quatro. Agora vão ser só duas. E, e vai ser gostoso, ah, vai, ser vai ser bom. Agora, ah, vai vai obrigar a serem mais estratégicos do que ficarem só se salvando, sabe? Agora é 50% de chance de você ir. É, e tribo grande, ela, ela te dá mais mobilidade de jogo, né? Tribo pequena, tem que ter uma aliança e tem que ser a aliança certa. Se for aliança errada, você tá ferrado. Porque não tem o que fazer, são só cinco É, jogos. Agora, é eu concordo né? com você, eu acho que agora vai dar mais possibilidade de jogo pra quem era boro. É, porque numa tribo com oito ou nove pessoas, você pode ter dois bloquinhos ali, um de cada lado e uma galera no meio, ali flutuando, tentando ver por onde vai. Enfim, eu acho que o poder, ele fica mais diluído do que numa, numa tribo pequena. Eu acho que vai ser interessante para acompanhar. Hugo, também você disse que você relutou bastante em voltar, que você aceitou no momento lá de de, é, de loucura, da festa, que depois você pensou em não voltar, que o Vinícius sempre te conhece, que vão vencer, etc, etc. Mas, assim, o que, que foi aquele fator que, que pesou assim, para tipo, você voltar, para você aceitar o convite? Assim? Que, qual foi o argumento que foi, assim, que pesou para você voltar? O que, que te fez voltar de verdade? Foram três coisas uma quarentena, segundo ego que não quer ser um é? <risos> ou então um século de chance e terceiro acho que foi é, a motivação de se um outro lado dos jogos tipo assim entrar com uma mente mais calma entrar mais tranquilo e disposto a jogar de acordo com o meu tempo Legal. E você se vê voltando agora? Você se vê mais presente no mundo dos jogos ou foi uma experiência só, só para experimentar de novo e agora você acha que vai dar um sumiço de novo? Que como você se vê agora? Não, tô super de boa agora, eu acho que eu vou virar plateia, assim, não aquela plateia fixa assim, ficar ali comentando qualquer coisa, mas eu vou chegar, soltar um comentário polêmico e ficar acompanhando os bastidores. Você, você vai se vingar da plateia, né? Agora, agora vai ser a minha vez. Assim. eu vou virar com certeza, mas acho que eu não vou sumir completamente, acho que passou essa fase. Que bom, amiga, a gente fica feliz. É sempre bom ver uma pessoa voltando e e decidindo ficar, mesmo que. Né? Porque tem gente que é mais enlouquecido, que joga uma coisa atrás da outra, é mais arroz. Mas tem muita gente que continua acompanhando assim, as coisas que acontecem é, de plateia mesmo, ou comentando uma coisa ou outra, enfim. É, tem é casos... não tenho idade para em vários jogos, não. Tenho idade para isso. Eu, te entendo, é, eu te, <risos> entendo bem, te entendo muito bem. É, eu ia te perguntar outra coisa, que esqueci. Estava falando. Ah, tá. Bom, você ainda, ainda pode não ter sido o fim da sua trajetória, né? Ainda temos uma repescagem aí por vir. Será que vier aí? E se vier aí? Que, qual a sua expectativa? Assim? Você acha que ainda dá para voltar e fazer alguma diferença? Que, que, como você se sente nesse sentido? Eu até conversei com os meninos lá da moderação, tipo assim, é obrigatório voltar, sabe? Porque, tipo... Se não for obrigatório, acho que vou ficar só na torcida para as pessoas que eu gosto voltarem. Não sei se eu quero voltar. Não para por desrespeito. Hã? Para com isso, menino. Vai jogar, vai fazer sua repescagem. Sabe? Quem sabe não tem o coro. Não coroa... por desrespeito. Não por desrespeito ao, ao jogo, óbvio. Mas, tipo assim, a experiência já foi válida. Não sei, né? Talvez aquela o ego volta de novo e aí você quer voltar porque tipo, seria a volta para cima, seria seria icônico voltar e eliminar quem me eliminou também. Então, não sei, talvez, como eu estou vendo que tem pouca concorrência aí para repescagem, talvez eu volte. O Rabon não é tão bom em prova assim. Ah, eu amei esse jeito, eu amei. <risos> Eu falei com ele, eu falei, amigo, o que, que aconteceu? Cadê a Aero Challenge bicho, ah, Amei. Bom, então não tem ninguém com medo do rabone, da repescagem, tá certo. Quem, quem sabe, Quem é a pamplona, né? Mas quem sabe, não tem uma coisa <risos> esperando aí já. Aconteceu, né, no, no Survival. Pois é. Bom, pra gente fechar o nosso papo, você sabe quem são as pessoas, os seus arrobinhas. Vamos pro nosso quadro final, Soprando Velhinhas, onde você vai Desejar coisas muito bonitas para as pessoas que causaram a sua eliminação. <risos> é, vamos lá, começa com o primeiro arroba. O que, é que você deseja para ele? O arroba número 2. Para arroba número 2, eu desejo superação. <risos> Brincadeira. Eu desejo que. Ah, eu não sei, acho que o jogo dele é muito bom. É. Só que ele peca muito em propor é, coisas e manter... Não manter, fazer com que aconteçam essas coisas, mas manter uma frequência para que as pessoas acreditem que essas coisas existem. Porque ele, tipo, ele problema de momento, mas dois segundos depois eu já estou duvidando dele, porque ele não tem uma, uma frequência de... de, de uma, não tem uma consistência nas palavras dele. É, eu, então, eu acho que eu eu deixo o melhor jogo pra ele, mas que ele trabalhar isso, se ele confia em uma pessoa, se ele não confia em uma pessoa mas que ele disse que vamos jogar junto e aí, dois minutos depois ele está respondendo, kkkk não, rs tipo assim, essas coisas não funcionam muito sabe, foi aí que eu percebi que ia ser eliminado muito bem e o segundo arroba e faz... próxima... cara, não seja fantoche, a coisa é não seja fantoche, eu sei que você não quer ser fantoche, não é do seu perfil ser fantoche, mas tome as regras do seu jogo. Felizmente, veio uma Twitch aí, e aí você talvez vai se beneficiar disso, mas não repito do jogo que você fez na tribo, eu sei que foi um jogo que te manteve, me eliminou, mas, pelo menos eu estava tentando dar as cartas. É, eu, só não, eu não fiquei só recebendo as cartas também. Então, distribua as cartas que estão na sua mão, porque você tem mais poder do que você imagina sem precisar se escolher em pessoas com mais alvo que você. Muito bem. Nossa, adorei esse conselho. Eu achei muito bom. É, Hugo, estamos chegando naquele momento que você agora fala suas considerações finais Se tem alguma coisa que você ainda queria falar que a gente não conversou, pode ficar à vontade. Se não, pode só mandar um beijo para os seus fãs mesmo. E é isso. Eu queria mandar primeiro um beijo para todo mundo que torceu por mim, porque eu achei que eu não teria essa torcida toda. Pessoas que eu nem conheço. Então, muito obrigado. É muito bom se sentir <risos> gostado por pessoas. Vai estranhas, ter... Agora ter... ser como é. mini um é. famoso. Se é. Não é incrível que as pessoas se identificam com você só pela uma foto, né? Espero que não ter contato com essas pessoas que torceram aí. É... Agradecer a moderação e o VD por ter convidado. Dizer que foi uma, uma participação incrível e que eu não tenho mago, zero arrependimentos e que foi ótimo para. Vamos falar um clichê, todo mundo falar para a evolução de um Hugo que vinha se construindo há alguns anos e foi uma trajetória ótima. É isso. Muito bem, eu tenho uma pergunta para você de última hora. É, é esse, esse seu perfil, assim, calmo, tranquilo, sereno, aceitando o que o universo te dá do jogo, sem muito surto. Você era assim em Alemanha também? Ou foi tipo. foi da, da, ou em Alemanha você era mais, mais surtadinho, assim? Não, ni, tipo. Não, eu, sempre, eu sou assim, tipo, meu estúdio de jogar é leal, tipo, os leais, sou calmo, eu fico ali, mas é gente, não vamos conversar agora não, tá tudo bem, ninguém tá não fico fritando assim, ah, tá todo mundo calado, tão planejando me tirar, não não existe isso, mas o estilo mais calmo de jogador sempre foi esse, não era o estilo não era o estilo do Hugo em si da pessoa Hugo, diferente do jogador, mas eu acho que é uma questão de você se propor em, em convicções suas atuais, então se você falar bem, assim, ah, não vou me estressar e você tem isso em mente, você não vai se estressar e foi isso que eu fiz. Eu acho que independente. Você tem que tentar absorver o que é melhor. Então, o que era melhor eu tirei, o que era ruim, eu nem ouvi, nem li. Então, eu acho que é isso. Muito bem. Amiga, eu tô te perguntando isso, que eu ia me dirigir de você falando que eu acho que as pessoas, assim, eu acho que as pessoas vão querer pílulazinhas pra conseguir isso. Que eu acho que muita gente entra no jogo assim. Não, dessa vez vez eu não vou me estressar dessa vez vai ser tudo de boas se quiserem me eliminar podem eliminar tá tudo tranquilo e aí chega no jogo pessoa... o citando... que você está o citando... que você está citando o que você citando Fernando Lindo agora <risos> <risos> não eu, eu nem eu nem sabia que ele, que ele, que ele, que ele tava que ele tem esse perfil mas assim é um perfil muito comum então acho que as pessoas vão tem muito a aprender com você nesse sentido é, dizer mais uma vez que foi bem legal, bem inusitado tiver voltar, acho que a gente não estava esperando, você não era uma das pessoas que a gente estava, eu pelo menos não era uma pessoa que eu falava assim, cara, será que vem aí, tipo, eu não estava, não por, por desempenho, porque, enfim, segunda chance não tem disso, né, segunda chance é, é para qualquer um, a gente está cheio de FBA aí no cast, mas pelo seu afastamento mesmo, assim, né, por, por você ter, ter se afastado e não estar tá mais envolvido com a galera. Eu não esperava você no cast, foi uma grata surpresa te ver, espero que a experiência tenha trazido as coisas boas que você falou que trouxe e que você continue por aí com a gente. Pode deixar, não vou dar sossego para vocês agora mais não. <risos> gente, vocês que estão acompanhando, espero que tenham gostado de mais esse chá, daqui a pouquinho tem chá com lindo também. Não sei se vai vir no mesmo dia, se vai vir amanhã. Esse cast está, me at está atarentando a minha vida aqui, que eu tenho que ficar fazendo um chá atrás do outro. Mas, enfim, vem aí o do lindo também. Um beijo, gente. Até o próximo chá com o Tchau, tchau.